Não tem jeito, de 4 em 4 anos, seja o que for que estiver acontecendo, haverá alguma TV ligada reunindo várias pessoas ao redor para acompanhar a Copa do Mundo de Futebol. E essa afirmação vale para todos, desde grupos de trabalho, vizinhos, estranhos num bar e, por que não, o mundo da Fórmula 1. Copa do Mundo e F1 tem muito a ver e não apenas porque vários pilotos gostam de acompanhar campeonatos de futebol e possuem os seus times do coração. Inevitavelmente, GPs acabam coincidindo com vários jogos da competição e o que não faltam são histórias. Mas antes da gente embarcar em tudo isso, eu quero pedir o seu like, pedir também para você se inscrever no canal do Grande Prêmio, caso você não tenha feito isso ainda, e claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso, combinado? A Itália era anfitriã do evento da FIFA em 1990, mas a Fórmula 1 estava rolando no mesmo período. O resultado não poderia ser outro. Antes do jogo entre a Alemanha Ocidental e a Yugoslávia, no estádio San Siro, em Milão, os torcedores puderam acompanhar por um telão o GP do Canadá, que foi vencido por Senna. Voltando ao paddock e avançando mais quatro anos no tempo. 1994, a Copa disputada nos Estados Unidos, e que marcou o tetra do Brasil. Antes da decisão, porém, a fase de grupos movimentou as garagens e foi marcada por uma provocação, em especial, entre duas equipes, a Jordan e a Minar Estamos falando do grupo mais equilibrado da história das copas, em que todas as seleções fizeram quatro pontos. Entre elas, Irlanda e Itália, que jogaram entre si no dia 18 de junho. A partida foi decidida logo no início, graças ao gol de Houghton, aos 11 minutos, a favor dos irlandeses. No primeiro fim de semana de julho, a F1 realizou sua sétima etapa na França e a Jordan, equipe irlandesa, não perdeu a oportunidade de dar uma bela cutucada em todos os italianos do grid. Estampou o placar da partida contra a Itália na lateral dos seus carros Só que a competição seguiu e os irlandeses foram eliminados nas oitavas de final pela Holanda, enquanto os italianos seguiram na competição. Coube então a Minardi dar o troco. Na mesma moeda, usou o chassi do carro para escrever a frase Itália dentro, Irlanda fora. Flávio Gomes já lembrou, no Grande Prêmio, o esquema que os jornalistas brasileiros arquitetaram para assistir a final da Copa de 1998. E isso porque o GP da Inglaterra coincidiu com a data da partida, 12 de junho. Nesse dia, final da Copa de 98, como o Brasil estava na decisão e a gente tinha casas alugadas e tal, nós resolvemos uh, montar uma operação de guerra para assistir ao jogo. É todo o pessoal, todos os jornalistas brasileiros, trabalharam rápido, né, todo mundo voando, para poder sair correndo e ir para a casa que a gente tinha alugado em Talstar toaster, acho que era toaster, que se escreve tolcester. E pá, fizemos compra, compramos ah, ah, cerveja, vinho, ah, carne para fazer churrasco, salsicha, batata frita, enfim, tudo, uma festa danada. O acho que era o nosso querido Macaxeira, que era o o, o, o rapaz que o Claudinho que fazia som, fazia o áudio, cuidava do áudio da. da nas transmissões da Globo, no, no dia anterior, dois dias antes, ele montou um esquema maravilhoso. A gente puxou o sinal da Globo de áudio ah, por uma linha telefônica para a casa que a gente estava, para a casa onde a gente estava, ah, para sintonizar, para ver a corrida, para ver o jogo com a narração é, do Galvão Bueno, com né? a narração brasileira. É então, um esquema monumental que nós montamos. Para fazer uma grande, uma grande festa, né? assistir final de Copa do Mundo, ainda mais com a seleção brasileira, é sempre um grande barato. O desfecho daquele dia, todos se lembram bem. Zidane matou o jogo em duas cabeçadas certeiras, ainda no primeiro tempo. E Petit sacramentou o primeiro título dos franceses nos últimos minutos da partida. Zidane acabou com o Brasil. Gente, acho que não deu. A nossa festa não, não, não durou 20 minutos, meia hora. O massacre foi tão grande que, <risos> que sobrou bebida, sobrou, sobrou comida, sobrou tudo. Se 1998 foi um dos maiores anticlímax da história para os brasileiros, a Copa de 2002, realizada no Japão e na Coreia do Sul, marcou o pentacampeonato da seleção. Mas o caminho até a quinta estrela foi suado e o jogo das quartas de final contra a Inglaterra era prova de fogo para o time comandado por Luiz Felipe Scolari. No Brasil, por causa do fuso, a partida aconteceu na madrugada, o que significa que era manhã na Alemanha. A Fórmula 1 se encontrava em Nürburgring para disputar o GP da Europa. Na sexta-feira, 21 de junho, dia da partida, os boxes da Sauber foram tomados por jornalistas brasileiros que acompanharam a melhor apresentação do time de Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo e companhia, junto com Felipe Massa que fazia sua temporada de estreia na categoria. A empolgação com um 2 a 1 sobre os ingleses de virada foi tanta que até Peter Sauber, dono da base em Ringel, entrou no clima e vestiu a camisa da seleção brasileira. Outra história legal da Copa de 2002 aconteceu fora da F1, mais precisamente nos Estados Unidos. A final entre Brasil e Alemanha foi no mesmo dia da etapa de Chicago da kart. Em 30 de junho. Na ocasião, quatro brasileiros disputavam o campeonato: Tony Canaan, Bruno Junqueira, Cristiano da Mata e Christian Fittipaldi. Depois de assistirem à partida no autódromo, o quarteto decidiu adotar o icônico e duvidoso corte de cabelo à la cascão que Ronaldo Fenômeno usou na final para celebrar o penta. E assim eles foram para a corrida, viu? 2006, viu algumas torcidas manifestadas nos capacetes dos pilotos. Jenson Button aproveitou o casco para celebrar a classificação da Inglaterra para as oitavas de final da Copa da Alemanha, substituindo a tradicional pintura com as iniciais do seu nome, nas cores do pavilhão britânico, pelo branco e vermelho da bandeira da Inglaterra. A partida das oitavas, aliás, aconteceu no mesmo dia do GP da Inglaterra daquele ano, horas antes da corrida. Button celebrou a vitória de 1 a 0 dos ingleses sobre o Equador e decidiu manter o capacete para a etapa seguinte nos Estados Unidos. A história, no entanto, não se repetiu. O jogo da Inglaterra contra Portugal aconteceu em 1 de julho, sábado da F1 em solo americano, e os lusitanos venceram nos pênaltis após empate de 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Button apareceu para a corrida, no dia seguinte, com o capacete tradicional de volta. Outro piloto, no entanto, teve muitos motivos para usar o casco para comemorar o sucesso de sua seleção. Giancarlo Fisichella pintou a taça da FIFA no capacete para o GP da França, que aconteceu uma semana após o tetracampeonato da Itália na Copa do Mundo de 2006. Mais quatro anos e chegamos a 2010. A Copa do Mundo desembarcou na África do Sul e, mais uma vez, os aficionados ingleses deram um jeito de não perder a estreia da Inglaterra na competição. A estreia da Inglaterra na Copa contra os Estados Unidos era no sábado, 12 de junho, dia da classificação para o GP do Canadá. Mas graças ao fuso, Mercedes e McLaren, que possuem muitos funcionários ingleses, conseguiram acompanhar o jogo, mas tiveram de abrir mão do tradicional briefing pós-atividades. A partida terminou empatada em 1 um a 1, um, com direito a um frango histórico sofrido pelo goleiro inglês Robert Green. Que coisa, hein? A Copa realizada no Brasil em 2014 também trouxe boas histórias, mas a melhor, sem dúvida, foi a promoção inusitada que os promotores do GP da Alemanha lançaram e que acabou dando muito certo para os fãs. Durante a Copa do Mundo, eles resolveram dar 11 euros de desconto nos ingressos para a corrida em cada gol marcado pela seleção na semifinal. Pois, o jogo em questão foi justamente o famigerado Brasil e Alemanha, que acabou com o histórico placar de 7 a 1 a favor dos germânicos. Ou seja, os fãs que participaram da promoção ganharam 77 euros de desconto no ingresso. 77. Muita coisa, hein? Rupadok também ficou agitado como de costume. No fim de semana do GP da Áustria, que aconteceu em 22 de junho, Nico Hülkenberg e Sérgio Pérez usaram sapatilhas comemorativas em homenagem às suas respectivas seleções, Alemanha e México. Já no fim de semana do GP da Inglaterra, jornalistas alemães se uniram a Nico Rosberg para assistir às quartas de final entre Alemanha e França. O jogo foi na sexta-feira, dia de treinos livres, e o francês Romain Grosjean, na época na Lotus, também se juntou ao grupo. Com direito à bandeira da França e tudo, Grosjean viu os Bleus serem eliminados com um golzinho solitário de Max Hamels. Mais tarde, naquele mesmo ano, a Alemanha garantiu o tetra ao vencer a Argentina na final por 1 a 0 na prorrogação. A final foi no dia 13 de julho, uma semana antes do GP, sim, da Alemanha, <risos> e claro que a conquista não iria passar em branco. A Mercedes resolveu estampar em seu motorhome o escudo da Federação Alemã de Futebol, com as agora quatro estrelas que representam os títulos mundiais. Porém, tinha um detalhe, a quarta era a estrela de três pontas, símbolo da marca de Stuttgart, Rosberg também seguiu o cronograma de celebrações e entrou na pista com o um capacete comemorativo ao Petra. A intenção, no entanto, era ter o desenho da taça da FIFA, mas a entidade máxima do futebol proibiu o uso na ocasião. Na Copa do Mundo da Rússia em 2018, mais uma vez o paddock da Fórmula 1 ferveu em rivalidade, provocações, torcidas decepções e explosões de alegria. O evento da FIFA provocou uma mudança inédita no calendário da principal categoria do automobilismo. Pela primeira vez, a F1 teve uma rodada tripla para evitar confrontos com as datas do Mundial. Mesmo assim, o jogo entre Inglaterra e Suécia, válido pelas quartas de final, caiu no sábado de classificação para o GP da Inglaterra. Lewis Hamilton até brincou sobre ser multado por perder as coletivas e ainda compartilhou no Twitter uma foto com o pessoal da Mercedes assistindo ao jogo, ele, claro, vestido a caráter. O dia 7 de julho, aliás, foi especial em Silverstone, uma multidão de ingleses permaneceu no circuito após a classificação e assistiu a partida por um telão montado pela organização para os torcedores. Houve transmissão em telões pelo paddock também, e a festa foi completa. Além da Inglaterra ter saído vitoriosa, Hamilton havia feito a pole position em casa instantes antes. E assim fechamos a nossa lista. A Copa do Mundo mexe com o imaginário mundial, e na Fórmula 1 não seria diferente, né? Gostou do nosso vídeo? Tem alguma ocasião que você se lembra? deixe aqui nos comentários, também deixe o seu like e se inscreva no canal do Grande Prêmio caso você não tenha feito isso ainda. Valeu pessoal, até a próxima!